Nós vamos conversar um pouco sobre gravitação. Então, nós vamos falar sobre os limites na gravitação newtoniana e os testes básicos famosos sobre a teoria da relatividade geral. Então, basicamente, nós vamos fazer um trabalho sobre Newton e Einstein. Os autores são os Gabriel Matos, Helio Anderson e Maria Cláudia Carpelli. Primeiro, eu vou dar uma introdução geral sobre o que vai ser abordado ao longo do nosso trabalho depois eu vou falar mais sobre a gravitação newtoniana. Então, o Gabriel vai falar sobre a precessão do periélio de Mercúrio e o eclipse de Sobral. E Hélio vai estar abordando um ferramental mais matemático para explicar esses dois fenômenos. Então, no final do século XIX, início do século 20, só tem uma discussão entre os astrônomos e físicos da época acerca do periélio de Mercúrio. Ele tinha uma discrepância entre os valores previstos pela gravitação newtoniana e os dados observacionais de 43 arcos de segundo e somente depois da Teoria da Relatividade Geral que a discrepância pode ser melhor compreendida. Além disso, a Teoria da Relatividade Geral ela tem um alto poder de previsibilidade prevendo fenômenos que só foram detectados após a época em que ela foi é, escrita, como a deflexão da Luz, que já foi logo mostrada pelo Eclipse de Sobral, e é, ondas gravitacionais que a gente vai ter somente em 2015. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Newton, Isaac Newton, né, um dos considerados pais da mecânica clássica, da física clássica. Um, basicamente, ele foi revolucionário na época dele, porque ele quebrou diversos paradigmas, aristotélicos, que existiam na sua época. Então, aquela noção de que o movimento dos corpos celestes era perfeito, e que era totalmente diferente do que acontecia aqui na Terra. Então, essa divisão toda foi sumindo com Newton, né, um, já vinha sendo quebrado com... Galileu e Kepler, mas realmente é Newton que vai estar matando, entre aspas, Aristóteles. Uh, e foi uma generalização super bem sucedida, a lei da gravitação universal, porque ela tinha uma, um poder de universalidade muito grande. Ela conseguia explicar fenômenos aqui na Terra, como por exemplo o fato de uma nação estar caindo no chão, com fenômenos que a gente via no céu, como por exemplo a órbita da Lua em volta da Terra com o mesmo ferramental matemático. Ele conseguiu mostrar que isso na verdade era o mesmo fenômeno, que a vai estar explicando tudo isso através da força da gravidade. Então, na mecânica newtoniana, essa é a fórmula para a força gravitacional. Vai estar dependendo da massa dos dois objetos. Vai estar dependendo do inverso do raio ao quadrado e dessa constante gravitacional que só foi medida depois. Por além disso, Newton ele estaria acreditando que era uma força de longo alcance e que a, entre aspas, velocidade da informação gravitacional seria infinito. O que eu tô querendo dizer com esse vulgo? É que basicamente, se eu desintegrasse o Sol, os impactos disso afetariam a Terra é, gravitacionalmente, né, no mesmo instante. Então, basicamente, essa é a ideia de Newton. Bom, a precessão do PERIED da Oficina de Mercúrio, é um fenômeno que intrigou os astrônomos durante vários anos, porque a física newtoniana não conseguia explicar o fenômeno completamente. Você tinha os dados bastante confiáveis desse, da, dessa variação do PERIED, porém você não tinha nenhuma explicação teórica que conseguisse fazer uma ponte entre a teoria e os dados do mundo real. Mas antes, é válido explicar o que seria essa precessão apicidal da órbita de Mercúrio. A precessão apicidal da órbita de Mercúrio é um fenômeno que consiste na rotação gradual, da linha que une um o ponto mais próximo, que seria o PRL, e o mais distante, que é o afélio da órbita do, do, do corpo celeste, no caso aqui é Mercúrio. Então, você tem uma espécie como se fosse uma dança ao redor do Sol, a gente pode comparar de forma análoga a construção de uma pessoa Então, você tem que essa alta girando em torno do Sol ao longo de vários e vários anos, sendo que você só é esse movimento através de séculos. Você consegue ter um valor mais expressivo essa perceção. Bom, nesse slide, a gente tem na direita, de forma exagerada essa precessão de um planeta em torno do Sol, que seria no caso do Mercúrio que está é desesperando. E, na esquerda, é uma simulação que a gente fez, utilizando o Universo de box 2, que se baseia na física clássica e que, no caso, está levando em conta três planetas, mais três planetas, que é Vênus, Terra e Marte. Aí, se você prestar bem atenção, você tem um, um movimento levemente de borbolete de Mercúrio ao redor do Sol, oscilando. Bom, diversos astros eles têm uma espécie de percepção de, de intensidade em suas órbitas. Com o rio de Mercúrio, ele é mais apreciado, ou seja, o que você consegue notar com mais facilidade. E que os astros, como ele falar, até o século XIX, não conseguiam explicar apenas por mecânica newtoniana. Pode tentar explicar por mecânica newtoniana, e eles acabavam adicionando a, a, algumas hipóteses. Você tinha, por exemplo, você tinha se Mercúrio de um satélite, ou então se a massa de Vênus teve uma estimativa maior do que, a gente, do que se obteve naquela época, ou então se você tinha algum poder desconhecido naquela região de influência de Mercúrio, chamado Vulcano. Porém, a solução só veio após Einstein, que surgiu de uma consequência da sua teoria da relatividade geral, na qual considera que a matéria curva o espaço-tempo, e que consegue prever com exatidão o avanço do período de Mercúrio, considerando o Sol como um corpo estático, inconsimétria esférica e Mercúrio como uma partícula livre sob a influência do Sol. E isso, essas propriedades, elas vêm da métrica de Schwarzschild, tipo. Eclipse Sobral. Um dos experimentos mais famosos que validaram a teoria da Relatividade Geral foi a observação da Eclipse Solar Total de 29 de maio de 1919 que basicamente foi um experimento que teve como objetivo de analisar se corpos massivos, como o Sol, seriam capazes de distorcer o espaço ao seu redor e, consequentemente, a luz de estrelas do plano de fundo. Bom, aqui este é uma representação ilustrativa da NASA, Divulgada pela BBC News, na qual mostra como funciona o experimento. Você tem a posição real de uma estrela que você conhece, que é essa estrela no caso, está no plano de fundo do sol, ou seja, atrás dele, e você tem a posição aparente dela, que é o que você vê na Terra. E você pode fazer isso de forma mais fácil utilizando o eclipse, porque assim você vai acampar entre aspas a luz do Sol. E você consegue ver facilmente, mais facilmente essa deflexão das estrelas. Então, o que você faz? Se você sabe que você tem uma deflexão dessa luz, você pode obter o ângulo de, def de deflexão. E se você pode obter o ângulo de deflexão, você acaba comprovando que corpos massivos desviam a luz. Já que a gente tipo, sabe que a luz ela caminha em linha reta, então se você tem um desvio, é porque há um desvio no, no campo do espaço-tempo. Aqui a gente tem um GIF feito no universo de Box 2, na qual a gente elaborou uma estrela no plano de fundo de um buraco negro, na qual a gente faz justamente essa diferença entre a posição aparente da, da estrela, que fica na parte inferior, a posição real no centro indicado, e quando a gente atravessa esse buraco negro de forma fictícia, a gente consegue ver que a estrela está em uma posição diferente do que a gente viu antes, ou seja, há uma deflexão da sua luz. E agora só iniciando um pouquinho a conversa sobre Ice, a teoria da Relatividade Geral vai dizer que um corpo massivo curva o espaço-tempo e as massas vão estar se deslocando, segundo trajetórias, no espaço-tempo curvo, geodésicas. Para chegar na teoria da Relatividade Geral, Ice tem que se valeu de alguns princípios, e se valeu da teoria da Relatividade Restrita que a gente já tinha formado, se valeu do princípio da variância da velocidade da luz, e se valeu no princípio de equivalência entre gravitação e aceleração, que está demonstrado nessas figurinhas aqui Esquerda, que, por exemplo, uma pessoa que está soltando uma bola na Terra ou uma pessoa que está soltando uma bola em um foguete que está acelerando é, para cima, por exemplo, não iria perceber a diferença, iria soltar a bola do mesmo jeito e cair entre as pessoas no chão. Da mesma forma que uma pessoa que está em queda livre não vai estar tá percebendo a gravidade, assim como uma pessoa que está na Estação Internacional Espacial, na ISS. Aqui, a mesma lógica, né, um elevadorzinho acelerando para cima, então uma pessoa está soltando um feixe em linha reta, como um elevadorzinho está subindo para cima, ficaria como se o feixe, na verdade, estivesse se curvando. E por causa dessa equivalência, a gravidade poderia estar fazendo o mesmo também. Aqui tem um, uma Terra distorcendo o espaço-tempo em volta dela, uma representaçãozinha. É, e aqui tem uma equação de campo de Einstein, ou melhor dizendo, equações, tendo em vista que aqui são tensores, então na verdade está representando várias equações. Em termos gerais, isso aqui está dizendo que a curvatura do espaço-tempo vai estar dependendo do conteúdo energético do universo. Um dos grandes desafios para poder consolidar a teoria da relatividade geral é justamente conseguir uma solução analítica para as equações de campo de Einstein. E o primeiro a conseguir essa solução foi justamente Schwarzschild, que considerou o sistema físico como Mercúrio, uma partícula livre, se movendo em um espaço-tempo curvado pelo Sol. E o Sol, basicamente, foi considerado um corpo estático, ou seja, sem rotação, e com simetria esférica, basicamente. Que é uma aproximação razoável, já que o Sol possui uma rotação lenta, em comparação às outras estrelas, e Mercúrio tem é o seu tamanho basicamente desprezível em relação ao Sol, porque o Sol é muito maior, muito grande. Então, é razoável, é válida essa aproximação. Então, matematicamente, como conseguir a equação de trajetória? Basicamente será lançada, mão, basicamente duas, duas equações extremamente importantes. Que a primeira, que está na tela aqui, é chamada a equação da geodésica, que basicamente ela depende do sistema de coordenadas do sistema, que para esse caso será usada coordenadas esféricas, justamente por causa da simetria do sol, e também depende de desse termo gama, que é chamado de símbolo de Christoffel que, resumidamente, como está escrito aqui, ele depende desse G e J. O que ser G e J seria basicamente o chamado tensor métrico. Resumidamente, o que é o tensor métrico? Ele basicamente vai te dar informações de distância e das propriedades do, da curvatura e do espaço tempo Que também é possível dizer que o tensor métrico é a solução do sistema, do, das equações de Por isso que ela vai nos dar justamente essa equação de trajetória. Agora, como encontrar essa equação de trajetória? Basicamente, será usada a primeira equação, a equação de Odeza, que seria, basicamente, a gente vai encontrar as geodésicas para cada coordenada, que como está demonstrado aqui, é a coordenada do tempo T, a coordenada R, a coordenada θ, a coordenada π. achando a geodésica para cada uma dessas, dessas coordenadas, elas serão substituídas justamente nessa esse elemento de linha, que é na meta de Schwarzschild, e assim finalmente realizar manipulações algébricas e lançar mão de técnicas de resolução de equações diferenciais de segundo da alma. mas justamente encontrar essa equação que a gente está querendo buscar para conseguir ver como que Mercúrio orbita o Sol, no caso. E fazendo todas essas manipulações que temos direito, a gente vai finalmente chegar na seguinte equação. Aqui, encontrando essa equação, finalmente chegamos a um ponto crucial entre um divisor de águas entre a, meca... a gravitação newtoniana e Einsteiniana. Dia... Porque nessa primeira equação de cima, podemos ver que ela depende de U, que foi denotada como U sobre R, da coordenada anterior, e ela depende de M. No caso que M depende basicamente da velocidade da luz, da constante de gravitação universal e do... da massa do... Do... da fonte gravitacional. E na equação abaixo, é possível ver uma expressão muito, muito, muito semelhante à da solução que das equações de Einstein, diferindo apenas de uma constante, 3 2 que é o que vai, basicamente, corrigir o valor do, da precessão do, do peléreo de Mercúrio, desse avanço. Porque, no caso, para a mecânica newtoniana, foi achado um certo valor de aproximadamente 5.700 segundos de arco é, por século. Porém, há uma discrepância de, no caso, que foi de 43 segundos de arco, no caso. E esse 3 quadrado que foi encontrado na solução de Einstein é o que vai resolver esse problema, basicamente. Porém, ainda não, não acaba aí. Esse, basicamente, foi um ponto de, de, de comparação da... Das duas, das duas teorias, no caso. Agora, resolvendo essa equação de, de segunda onda, chegamos finalmente a esse U, que é nosso 1 sobre R, que vai nos dar definitivamente a trajetória da nossa partícula livre, que é Mercúrio. Porém, na equação em cima, não fica muito evidente exatamente como que está acontecendo esse avanço. Apesar dela depender de Φ, que é justamente um o nosso avanço do PRL, mas a gente não vê, não consegue ver é a discrepância que é o que a gente quer achar também, no caso. Como o Φ um foi como vocês são um número um, um muito pequeno ou seja isso só ganha uma relevância quando de capo a gente considera séculos é possível fazer aproximações de primeira ordem no caso no centro por exemplo o filho para da muito pequeno ele vira o próprio f no caso e para a ele também vira é de, assim um para números muito pequenos é chamada aproximação de primeira ordem ao fazer essas é, manipulações a gente chega na expressão inferior esquerdo que é que como é que está mostrado aqui onde aparece esse epsilon seria esse epsilon epsilon é justamente o que garante a essa solução como uma cônica Que é justamente é uma elipse Dependendo do valor de Jetson Como a gente está analisando planetas em órbita É esperado que esse epsilon vai nos, nos garantir uma elipse nessa Porém, quando a gente define um chamado delta-phi Que é justamente o um fator de correção É esse 3m²-phi sobre quadrado, E também realizando todas essas manipulações que eu citei anteriormente A gente fica nesse cosseno de uma diferença Essa diferença, phi-delta-phi, vai me dar justamente O quanto que esse avanço varia no tempo Porque delta-phi, como foi definido, ele depende de phi também Ou seja, esse avanço do Peleiro, ele muda com o tempo Ele não é fixo isso nos mostra explicitamente o que a gente está procurando. A trajetória de Mercúrio e o quanto que essa, tra essa trajetória está sendo mudada, no caso, justamente em função da, da curvatura do espaço tempo Isso é uma das confirmações da, da Relatividade Geral. E é possível também achar esse ΔΦ, porque M, ele depende, como foi dito anteriormente, ele depende de constantes conhecidas, que é a constante gravitacional, a velocidade da luz e a massa do Sol, basicamente. H é um número que é encontrado durante toda a resolução da das equações diferenciais, e ao substituir os valores, a gente consegue exatamente o valor de 43 arcos de segundo por século, no caso aqui, que basicamente consolida esse resultado, essa teoria, no caso, para esse, esse caso específico, pelo menos. Então, basicamente, é um ponto, mais um ponto para a realidade geral de Einstein E agora, deflexão da luz, que é justamente a mais famosa. Felizmente, todos os resultados anteriores vão ser usados aqui, na, também por causa do fóton, porque a modalidade continua a mesma, ou seja, tem uma partícula livre se movendo ao longo de um espaço-tempo curvado por uma fonte simetricamente esférica e estática. A única diferença é que essa partícula não tem massa, que no caso é o fóton. E, consequentemente, pela própria propriedade do fóton, ele se move em uma, na chamada geodésica nula, que no caso, na, no elemento de linha, seria o nosso DS quadrado. O porquê esse termo se anula? Justamente porque esse ds é um invariante que representa um intervalo entre pontos. Só que, por definição, o foto, ele percorre esse intervalo nulo, basicamente. Por isso que é dito que o foto é percorre uma geodésica nula. Ou seja, resolvendo toda a equação anteriormente, com a única diferença de a gente tem um DS quadrado nulo, todas as técnicas usadas para encontrar essa equação trajetória serão usadas aqui. E ele vai ter essa forma, basicamente, citada aqui embaixo. Uh, onde tem d2u, df 2 mais u igual a 13mm. Que, diferente do, do caso de Paulo do Pereira, tem apenas um termo diferente. Um termo acaba não aparecendo, justamente por causa que a gente está considerando o fóton vai correndo ao J10 E resolvendo também essa equação diferencial de segunda ordem, nós conseguimos achar finalmente uma equação para u, que seria o no nosso caso no sobre -m, Onde é? Onde tem essa forma aqui, onde tem φ, onde basicamente depende de φ, de m e do raio do sol, que são costurados basicamente. O que vai mudar basicamente a é nosso φ. Que, lembrando mais uma vez que esse φ é justamente por causa da, das coordenadas esféricas. Agora. Como ver enxergar essa, esse desvio, esse desvio da trajetória? Se for utilizar é, dados computacionais, é meramente substituir os dados, basicamente, e vai ser de fato achada uma trajetória curva. Porém, na época não tinha isso basicamente de tanto fácil acesso. Então é lançada a mão chamada aproximação assintótica. Como funciona ela? Ela basicamente a gente considera o foto vindo de um, de muito, muito, muito longe. Ou seja, mandando R fazendo o limite, onde R vai para infinito, e considerar Φ um ângulo entre a fonte gravitacional fonte e o foco, basicamente, esse Φ vai acabar tendendo para π sobre 2 mais Δ. Onde esse delta é justamente com um demais, é um pedaço desse, dessa, dessa distorção, desse desvio. Ou seja, basta achar o valor de dois delta que a gente tem finalmente o desvio total da trajetória. Do... Agora, como achar esse delta, basicamente, aplicando essa aproximação na equação citada anteriormente para U, a gente vai poder conseguir mais aproximações, que foi, também foi feita anteriormente, que é justamente considerar delta delta um ângulo muito pequeno, e de fato é um ângulo muito pequeno. Porque quando ela foi medida é, na, justamente em Sobral e na, em Príncipe, no caso, foi achado realmente valores muito pequenos, então é possível realizar essas aproximações de primeira ordem. E, ao conseguir essa aproximação de primeira ordem, a gente finalmente podemos encontrar o valor de 2Δ. O de 2Δ depende apenas de M e de R, e dessa constante 4. M, como também depende de constantes muito bem conhecidas e muito bem calculadas, no caso. E R também é o raio, é o raio do Sol, basicamente. Como são valores que aí nós temos, basta substituir e vamos encontrar um valor aproximado de 1,75% arco segundo, basicamente. Que é o valor muito próximo do contrário em sobrar, que foi isso. D, isso acaba finalmente consolidando a teoria da relatividade geral como uma teoria realmente científica, testada e comprovada, que é utilizada até hoje.